Considerações sobre a relação entre a televisão e a sociedade Anselme App Parte 6 Devo, porém, acenar com outro elemento de importância capital O espetáculo, assim como entende Debord, não chega absolutamente a ocupar a realidade inteira muito diferentemente de, do que acontece, segundo G. Baudrillard, cujas elucubrações são confundidas às vezes pelos observadores mais superficiais com a teoria de Debord. Para Baudrillard, cópia e realidade são, enfim, indistinguíveis. Não existe mais uma realidade, um original, um significado e talvez nunca tenha existido. A resignação satisfeita é a consequência lógica dessa perspectiva. A análise de Debord, muito pelo contrário, considera a invasão das cópias em detrimento do original, da aparência em detrimento da realidade, um escândalo. Não porque poderia realmente alguma vez ter êxito, no final das contas, mas porque estes são danos bastante reais infligidos à realidade. O predomínio da mercadoria e do espetáculo significa igualmente um grande empobrecimento da vida vivida. A mercadoria e o espetáculo são a abstratificação e a glacialização da vida. São uma negação da vida que veio a ser visível. Estes constituem um reverso negativo, uma forma pervertida da vida. Mas não podemos nunca substituí-la por tudo. Também Anders observou, já nos anos 50, uma inversão operada pela televisão. Quando o fantasma se torna real, a realidade torna-se fantasmagórica, escreveu precisando que o fantasma não é nem uma realidade, nem uma simples imagem, mas um ser do meio, com um estatuto ontológico diferente. Assim, os contatos entre os homens reais e os fantasmas assumem os contornos das clássicas histórias de fantasmas. Seguramente, aqui levantaremos questões para afirmar que o aspecto fraco dessa teoria, seu lado envelhecido, superado, seria propriamente seu apego a noções como original e real, cópia e aparência, categorias que têm a forma essencialista e pertencem a uma procura impossível do autêntico e do verdadeiro, do qual o pensamento contemporâneo, nos últimos decênios, estaria felizmente liberado. É evidente que nós assumimos aqui outro ponto de vista. Somente quando finalmente cresceu uma geração já mencionada, que desde seu nascimento não conheceu outra coisa senão a cópia e a aparência, uma geração para a qual desde pequena a realidade era a que a televisão transmitia, e não aquela da qual eventualmente se podia fazer uma experiência direta? Pois bem, somente quando essa geração chegou às cátedras, pôde difundir-se a tese pós-moderna de que a realidade não existe. E não por acaso, isto aconteceu antes nos países em que a desrealização da vida cotidiana estava jamais avançada. Em última análise, a televisão contribui para criar o homem-mercadoria, um ser humano que não é simplesmente forçado pela necessidade a entrar no ciclo de trabalho alienado e consumo de mercadorias, como acontecia nos primeiros tempos da dominação capitalista na qual existia ainda um real conflito entre uma esfera capitalista da vida e outra esfera, a família, a aldeia, o bairro, a corporação, não dominada pela lógica da mercadoria, ou ao menos, não completamente dominada. O triunfo dos meios eletrônicos, iniciado entre as duas guerras mundiais, coincide com uma penetração capilar da mercadoria em cada esfera da vida, com uma colonização da vida cotidiana, como a chamou Debord. Com a televisão, desaparece o fora e o dentro. Não existe mais uma esfera separada da mercadoria, exceto para pequenas minorias. Não existe mais o desejo de beber que não seja o desejo de beber Coca-Cola, ou outro produto de qual é feita a publicidade na TV. Não existem mais brinquedos feitos pela própria criança, mas somente aqueles vistos sob o plano televisivo. Não existem comportamentos amorosos diferentes daqueles das telenovelas, etc. Não quero repetir análises já feitas por outros sobre como a realidade vem, enfim, sendo percebida somente por intermédio dos esquemas mentais e perceptivos impostos pela TV. Anders disse, há meio século, que agora os homens já não criam a própria linguagem, assim como não assam mais o próprio pão em casa. Gostaria, portanto, de sublinhar que isto confirma nossa análise da mercadoria como forma social total, um sujeito em forma de mercadoria, para o qual cada objeto de percepção, desejo, sentimento ou pensamento é representado sobre forma de mercadoria. Também a função de democratização que muitos querem atribuir à televisão consiste justamente no fato de todos tornarem-se iguais em frente a ela, a televisão repete nos confrontos dos sujeitos o mesmo processo universal induzido pela lógica da mercadoria. Reduzir tudo a diferentes expressões quantitativas, da mesma substância, indeterminada e sem qualidade. Podemos também falar de uma verdadeira e própria antropogênese negativa ou regressiva. Os esforços milenares do homem para aperfeiçoar a própria existência e enriquecer sua relação com o mundo correm o risco ainda de anular-se, e o homem de cair em um estado de pobreza existencial que, na verdade, jamais existiu. Gunther Anders insiste no empobrecimento, ou melhor, na quase abolição da experiência individual, que se dá quando todo mundo se encontra abastecido em casa, como acontece com o gás ou com a eletricidade. Todas as categorias tradicionais do ser no mundo, da relação dos homens com o seu mundo, vêm sendo postas em discussão pela existência do rádio e da TV, e não somente quando existem 100 canais, mas já quando aparece a sua estrutura embrionária.